Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Super Bad Adventure e a gente está aqui com meu irmão. Fala, garolinho. E hoje, pessoal, vamos nos divertir muito, né, Dani? Sim. Então, gente, vamos lá para a de que a gente vai fazer parkour, né, Dani? Sim. Vamos lá, pessoal. Vamos lá então no parkour Olha gente Tem, novos par tem um novo parkour dele, Olha só Aquele lá na frente Ih morri Vamos de novo Vamos lá fazer uma fase de cristal pessoal O cristal é? é muito difícil É, esse daqui é do aviãozinho é muito difícil É Vamos lá, 5 tentativas, pessoal, que a gente tem. bota. Ui, passou, gente. Uou. Vem, pessoal. Uhum. Ih, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Nossa, gente, é muito difícil controlar isso aqui. Oi, oi! Vamos lá de novo. Eu vou passar. Ah, gente! Como assim? O que linda que foi para o nosso avião. Tudo bem, vamos lá de novo. É interessante que esse papel é gigante e a gente é pequenininho. Vai tá, né? Ah, quase, pessoal, quase passei pelos 10A. Vamos lá de novo. Esse daqui eu deixo sozinho. Esse daqui eu vou. Ah! Ih, pessoal, só fazendo tô... mais essa tentativa pra gente conseguir. Vamos lá de novo. Dani, será que eu vou. Ah! Morreu. Morri, gente. Vamos lá então no vale ne... nevado, gente. E tá. Vamos lá. Mas antes eu vou... Opa, eu vou ir aqui. Vamos aqui. Pegar luzes. Uh. Olha lá, pessoal. Não é lugar de nevado. Opa, Xii. Pessoal, eu já entrei, tem um chefão aí do Vale Nevado, Tem mesmo, né, pessoal? Então, vamos, aqui a gente, vamos pegar a figurinha. Vamos lá, pegar a figurinha. Mas a figurinha está protegida por essas renas malvadas. Vamos lá Ai, -ya, ai, -ya, ai, -ya, ai, -ya. Toma só pra vamos ver Ah, figurinha dessa gente, que vai é um Pinguim Vamos então pegar a figurinha Figurinha puta encontrada Agora vamos pegar a próxima figurinha, né, Dani? É, pessoal Então, pessoal o que, que a gente vai fazer, Dani? A gente vai ir lá no Vale da Tartaruga Vamos primeiro derrotar esse chefão, e A gente derrotou o chefão lá do Vale da Tartaruga Então vamos lá O Yeti Mas é o problema que é onde o Yeti cai Isso, oita! Ui, nossa, gente. Ai, não Vamos lá, gente. O hit não é. iete. Ih, já foi o um hit. Ta, tá ta. Tá, ta, tá. ta, tá, ta. Tá, tá. Ei. Também andando aqui, mas tudo bem. Ria! Ria! Você, Você não me acerta! Acendo, chefe. Você não me acerta! Olha o segundo golpe! Vamos lá. Uh -huh. Uh -huh! Ih, também andando, mas tudo bem. Nossa, gente Gente, se eu tomar mais dois dano. Eu vou ficar só com um de vida Ui, gente nóis hum, Caramba, Gente Eba, derrumpei é o Yeti Gente, com duas vidas, sai, Dani Só que o tava ficando lento assim, ó Tava ficando bem lenta assim, pessoal eu Tava andando Ok, vamos pegar a chave Toma! este lindo ursinho O Polar E agora o Dani vai lá na Vale das tartarugas. Primeiro eu vou mudar minha skin Eu vou fazer uma coisa Eu vou mudar de skin Não. Não tem nada Ih, essa é cara E essa também é mais carinha a Tica Tica A Tica tá invisível Eu não também tá É, agora ela fica invisível Ela tá com óculos, ela tá com óculos. Hum. E o óculos vai ficar Voando Desculpa Eu vou ficar com o óculos com essa mesmo de banana eu vou ficar com a de banana em cima eu vou ser o um super bar que come banana <risos> o bar que comenta de banana vai lá né não vai dar certo enfrentar o qual que é o nome dele? Eu esqueci! O Chefão <risos> che Tartaruga Chefão Tartaruga Vai lá! Essa <risos> música é muito legal, né gente? Uhum. Eu vou conversar com essa tartaruga Olá tartaruga, tudo bem com você? Então vai lá Dani, enfrentar o chefão tartaruga Ele é o boss mais fácil que tem, né Dani? É uma tartaruga muito forte é. Oi, essa, As tartarugas do mal anda devagar, lenta é, a tartaruga, chefe, o chefe tartaruga não anda assim, lento, lento. Ele, ele anda bem rápido. É. O pai do mal. Oh, ele tá muito vendo não. Gente. Eu vou dar um ataque de surpresa. Surpresa, ai, ó. <risos> Tem até uma cama aqui, ninguém morava aqui, né? É, aquela com... tartaruga morava, só que ela virou do mal. É, é deve lá, ser a tartaruga venenosa, ele bebeu o mel roxo. Tem uma passagem secreta... Lá embaixo daquela cachoeira, verdade. Que tem um ancinho aprisionado. Ataque! Ataque, Rei! Peguei mais um coração e agora é aquela última. Oh, caiu lá dentro do lago. Ela já deve ter afogado. Né? Uhum. E é a... E ela vai virar um folgada. Ai! Ih, Ai. cuidado! Mas cair. Eu vou pegar um tanto de morro. Ai! Eu sou o Baren que come bananas. <risos> Não, vem, nem vai sobrar o resto do por isso coelhos nem para as abelhas. Olha! Não tem nenhum, nenhum pulo. Toma! Cuidado! Vem me atacar, abelha... Você vai cair lá. Cuidado, você só tem três vidas. Ela já morreu. Por aquela última abelha. Só corre pra lá dentro. Ah. Você mata ela. Desse coração. Espera mais um... Ih! Uh! Corri... Olha lá, tartaruga golem. O golem tartaruga. Ele tá pensando que ia tô comendo todas as bananas. <risos> é! Cuidado. Ixi, não. Você recebeu uma pedrada na cabeça. Cré. <risos> Só vai faltar mais um hit Pra você salvar o ursinho morreu morreu Então pessoal esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado